realidade e sua representação a torre de babel era, era... babel quer dizer confusão você misturar uma coisa com outro você mistura a realidade com a representação da realidade meu amigo você vai se enrolar separe as coisas defina ou aprenda o significado de cada uma das coisas cada palavra tem seu significado então a, a as palavras representam a realidade mas elas não são suficientes mas tudo bem a, lá no dicionário vai estar definindo uma palavra Preto é preto, branco é branco, azul é azul, as cores, cada um tem seu significado, a, a, a, os objetos, cada um tem seu significado, as pessoas, é uma coisa, coisa é outra. É, então, tudo tem seu significado. Se Deus é assim, se a Bíblia diz assim, ó, Deus é luz, então tá pronto, é luz. Você vai querer misturar agora luz e trevas num pacote só? Querer estar tá fazendo as coisas que só acontecem nas trevas, com as coisas que acontecem na luz, não vai dar certo. Então, Deus é luz, ele habita na luz inacessível. Quem está lá na luz inacessível está tá, tá vendo as coisas que só se vêem na luz, entendeu? Então, misturar é fria. Se você, se você quer entender parábola, precisa é, entender detalhes ali de como é que analisa parábola, tá bom? Babel é mistura, é confusão. E confusão você sabe onde é que você chega, né?